O tempo está contando para o Bitcoin. A gente vai dar uma olhada aqui agora no curto prazo o que, que a gente pode esperar. Então vamos lá pessoal, não se esqueçam, se vocês estão acompanhando o canal há mais tempo e gostam dos conteúdos, deixe aquele like para apoiar, também comente aqui abaixo a sua opinião sobre a análise de hoje, para mim é muito importante ter o feedback de vocês e se você chegou aqui pela primeira vez, convido você a se inscrever no canal e também participar da comunidade aqui no Telegram, são mais de 13.300 pessoas, eu vou deixar todos os links aqui abaixo na descrição do vídeo. tá E só um recado importante também para vocês, a Binance Launchpad lançando um projeto novo chamado Lazio Fun Token. tá então então, eu aconselho vocês darem uma olhada aqui, fazendo sua própria análise. Eu vou postar provavelmente nos próximos dias aqui, falar sobre esse lançamento também da Binance. Pode ser que seja interessante, mas eu não consegui aqui parar para ler sobre o projeto ainda. Vou comentar muito em breve. Para quem não tem conta na Binance também, eu vou deixar aqui o link aqui abaixo do desconto aqui, né? Promoção exclusiva do meu canal de 100 dólares de bônus, mais 10% de desconto em taxas, tá? Então eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo também, para você aproveitar caso você não tenha ainda uma conta na Binance. Então vamos lá, pessoal. Vamos dar uma olhada aqui no Bitcoin, o que, que a gente pode esperar. O Bitcoin tá numa região importante aqui agora de resistência, eu comentei para vocês. Não mudou muito desde a minha última análise aqui que eu fiz no canal, a análise que eu fiz aqui sozinho, né? Aliás, pessoal, quem não viu ontem, né, o vídeo aqui com, com, com o Dirk da SBT, vale muito a pena, tá? Eu vou deixar o link para vocês aqui em cima. Essa entrevista que fiz com o Dirk da SBT. o cara tem muita experiência com trading, tá? O cara aqui é chefe de educação da SBT também, então vale a pena vocês assistirem. Tem, tem aqui a legenda no vídeo também, tá bom? Então eu aconselho vocês a aproveitarem esse vídeo aqui, tá? Conteúdo muito bacana de um trader que tem tem bastante experiência aí no mercado beleza então pessoal Voltando aqui, né? essa aqui é a região importante aqui de, de, de resistência que o Bitcoin está tá, tá trabalhando. Né? Esses são os níveis que eu estou acompanhando aqui agora, níveis de extensão Fibonacci dessa pernada que a gente fez aqui agora. Então, isso aqui, pessoal, desse fundo aqui, tá? esse topo, né? esses níveis aqui de Fibonacci que eu estou acompanhando aqui agora. Ó. Então, a gente teve resistência próxima aqui dessa região aqui, de 58.238. Né? Vocês podem ver como, como esses níveis Fibonacci aqui de extensão funcionam muito bem, né, pessoal. Aqui, ó, resistência, suporte. Né? Aqui também outra, teve outra resistência aqui também nessa região. Então aqui também, ó, resistência, suporte, resistência. Então a exceção Fibonacci vai dar um mapa para vocês aqui de regiões importantes de resistência e suporte. Tá? E qual que seria o próximo nível caso a gente romper essa região aqui dos 58.238, tá? 58 na verdade. né Vou aumentar aqui um pouquinho mais a minha tela para vocês. É, o próximo nível, pessoal, seria essa região de 100% de extensão Fibonacci, tá? A região de 63.280 dólares aqui, né? Que estaria confluência lá com os níveis que o Plan B, né? O cara que é famoso aí, tá, né? fazendo previsões sobre o preço do Bitcoin, diz que em outubro o Bitcoin vai buscar essa região de 63 mil dólares. Será que o Bitcoin vai realmente fazer isso, pessoal? Tá, então vamos dar uma olhadinha aqui agora, porque essa região de resistência aqui é uma região muito importante, eu aconselho vocês ficarem atentos aqui. Tá? Eu não estou shortando Bitcoin, está na tendência de alta aqui agora, estou buscando, na verdade, regiões mais abaixo para poder fazer entradas, pessoal, como eu gosto de fazer, tá? Então é aqui que eu tô de olho aqui agora pessoal então esses níveis aqui são importantes resistência a gente tem também o CPR mensal que eu comentei para vocês essa região aqui que o Bitcoin buscou muito próximo ó, região aqui dos 58.800 dólares Bitcoin buscou aqui ó, nesse candle foi buscar a casa aqui uh, dos 58.550 dólares então pessoal muito próximo aqui tá dessa região eu comentei para vocês que seria uma resistência bem forte mesmo. A gente rompendo isso aqui, pessoal, para mim é o um nível dos 63 mil dólares, tá? Conseguindo romper e ficar acima aqui dessa região, para mim a gente vai ver os 63 mil dólares muito rápido, tá? Mas, pessoal, o que é importante aqui agora olhar é o seguinte, ó. Eu tô de olho aqui agora. É, são, é isso aqui, ó. Tá? A gente tem um canalzinho aqui importante do Bitcoin, tá? vou mostrar para vocês, que é essa região aqui, tá? Desses, esses fundos aqui estocando, ó. Vou desenhar aqui esses fundos tocando aqui tá a gente tem aqui ó esses topos também se tocando aqui ó, inclusive esse topo aqui também ó, tá a gente tem um canalzinho para o Bitcoin tá e essa aqui é a região importante de resistência tá que eu tô de olho aqui agora então pessoal a gente tem até o final do mês aí mais 15 dias né? Então, não me surpreenderia a gente ter aqui agora né, uma retração do, do Bitcoin, tá? então fica atentos aqui nessa região. É, não se surpreenderia ter uma retração do Bitcoin aqui agora. Então, eu estou buscando aqui oportunidade de entrar regiões mais abaixo. Né? E quais seriam essas regiões aqui, pessoal? Tá? O reteste dessa região de 51 mil dólares. Desculpa, né, que região de 52 mil dólares pode ser uma região interessante aqui, ó. mas eu estou de olho realmente na região de 51.300, pessoal. Tá? Por que essa região de 51.300 aqui? Tá? Vamos dar uma olhada aqui. Ó, tem, a gente tem os níveis da exceção Fibonacci, tá? Vou, ter, vou limpar esse canal aqui, tá? Só para mostrar pra vocês que a gente vai ter... Essa região aqui teria uma, uma resistência muito forte, eu tô de olho aqui agora, tá bom? Então, vou apagar aqui esse canal aqui agora. Tá? A gente teria que na minha visão, a gente poderia ter correção do Bitcoin até retestar esse canal de novo, tá? Mas eu acho que seria um período muito longo, a gente estaria falando no final de novembro aqui para retestar esse canal de novo, é, é muito tempo mesmo. Daí tá? eu espero que novembro o Bitcoin esteja muito além lá, além dos 60 mil dólares, tá? Então... O que, que eu tô olhando aqui agora, pessoal, né? Então, regiões de Fibonacci aqui, ó. Onde o Bitcoin pegou aqui topo, né? Fundo, topo, né? Olhando as regiões de Fibonacci, certo? Então, aqui, olhando esse topo aqui. A região de 51.300 dólares, aqui é a região de 382, tá? É uma região aqui que é interessante de Bitcoin retestar, tá? Esse candle aqui da Bitstamp foi um candle bizarro. Esse candle aqui não existe, tá? É, foi só na Bitstamp, na verdade, que teve esse candle aqui. Outros, outros corretores eu vi que não teve. É, me corrija se estiver errado aí, mas não vi outros corretores Esse candle aí. Então, para mim, a região de 51.300 seria uma excelente entrada aqui para o Bitcoin, né? esperando o Bitcoin pegar esses níveis mais abaixo. Se a gente olhar também essa extensão Fibonacci, ó, essa região de 51.300 também vai ser confluência. Vamos olhar aqui. Ó. Então, essa região aqui, fundo até o topo, até essa região aqui a região 51.300 é a região de 50% aqui da extensão Fibonacci ó, tá? então é uma região interessante aqui se a gente puxar também as médias aqui, estou no gráfico diário tá? a gente tem a média de 21 dias que está bem próximo dessa região também aqui Tá? E é provavelmente a média de 50 dias vai tentar uh, subir mais um pouquinho aqui também né então a gente vai poder ver esses níveis de confluência aqui tá então seriam suportes interessantes seja uns 51.300 que eu tô de olho aqui agora para tentar buscar fazer entradas aqui de long tá essa aqui é a minha ideia pessoal tô bem otimista com Bitcoin é mais gente poder ter essas correções que agora no curto prazo se a gente olhar também aqui agora né o indicador de sentimento pessoal vamos dar uma olhadinha aqui no indicador de sentimento a ah, antes de mais nada pessoal se você quiser aproveitar aqui a Prime SBT ela tá dando 50% de bônus de depósito tá então se você mil dólares para você operar caso você tiver experiência com o Mercado Futuros, tá? Porque Mercado Futuros é, né, Não é para qualquer um, você tem que ter uma experiência, saber operar isso aqui. Você ganha 50% de bônus de depósito. Eu vou deixar também o link aqui abaixo, tá bom? E também a Prime SBT tem aqui a. a... Aqui a o Covesting, pessoal, tá? Que é muito interessante aqui. para quem não viu o vídeo de ontem, eu comentei também com o Dirk. Tem essa estação, tem essa, esse programa aqui chamado Covesting, que você pode copiar traders que têm experiência no mercado. tá Então, aqui até eu recebi, inclusive, esse e-mail deles aqui que eu vi, ó. Uh, mais de 90 mil por cento de ROI aqui, um dos traders deles fez, tá? Um dos traders lá que não é, não é deles, é um cara que usa a plataforma do PrimeSPT para fazer a operação. E ele ganha como? Como ele ganha dinheiro aqui? Ele É um, ca um cara que é. É bom trader, ele, trade, ele faz os trades dele e ele com isso ganha também uh, parte dos lucros das, das pessoas também. tá Então o cara trouxe aqui ó, mais de 90 mil por cento de ROI aqui para as pessoas que, que seguem ele na Prime SBT então se você quiser aqui é obviamente que tem risco tá pessoal não tem não é 100% uh, garantido que você vai ganhar dinheiro mas né? você pode avaliar que eu até quero fazer um vídeo sobre conversa para vocês também sobre como funciona mas basicamente você pode entrar na Prime SBT e lá você pode ver os traders como é que eles estão operando aqui como eles estão fazendo o resultado deles aos longos dos meses tá então bem interessante mesmo esse meio aqui e o Dirk que comentou ontem para mim aqui eu fiquei realmente surpreso aqui pela, pela performance tá então é realmente incrível tá bom pessoal? Pessoal, então vamos olhar aqui o indicador de sentimento rapidamente para fechar o vídeo. Aqui vai ser um vídeo muito rápido para vocês. É, eu vou comentar sobre a dominância também no finalzinho. Tá, segurem um pouquinho. Fala sobre a dominância. A gente tá vendo aqui o indicador de sentimento. Pessoal, as sardinhas estão comprando aqui ó, de forma desenfreada. Long short subindo também nesse momento. Tá, a gente teve liquidações aqui dos, dos uh, uh, aqui. Bastante liquidações aqui, pessoal, dos uh, pessoal shortando o Bitcoin também. Tá, uh, aqui nessa região, então a gente pode começar a ver aqui. No caso, o Bitcoin tendo retrações aqui agora. tá? Eu estou de olho aqui agora para o Bitcoin. E também a gente tem a e aqui também, de certa forma, alta. Então, eu estou de olho aqui agora. Esses indicadores estão mostrando para mim um pouquinho mais de risco aqui que eu estou de olho. tá? É Basicamente isso. Também, pessoal, aqui no gráfico de 4 horas, comentando para vocês. ó. A gente tem aqui no gráfico de 4 horas. Deixa eu puxar aqui de novo. A gente tem o RSI. Aqui a gente tem uma divergência baixista, né? que é essa, essa divergênciazinha aqui. Ó, tá? Então, a gente está vendo o preço aqui. É, subindo enquanto a gente tem aqui a divergência descendo, tá? Mas divergência divergência aqui baixista no Bitcoin não é garantido que isso aqui vai, né, uh, tomar forma realmente, tá? Mas é uma coisa que bota mais risco quem quiser comprar Bitcoin nessa região aqui. Eu acho que bem arriscado, tá? Eu ficaria um pouquinho mais observando, buscando regiões mais abaixo, tá? Mas não estou shortando Bitcoin aqui agora porque também a gente pode, né, uh, ter qualquer momento mais pump do Bitcoin, tá? A gente viu aqui, por exemplo, nesses nesses uh, Nesses aqui, por exemplo, no começo do mês, aqui ó, na verdade, no começo do mês não, essa região aqui, mais ou menos, ó, aqui por exemplo, o Bitcoin, essa região aqui, mais ou menos, foi, uh, foi em, em agosto, né? A gente teve aqui regiões uh, uh, importantes importantes de resistência, inclusive. Aí né? o Bitcoin saiu rompendo tudo aqui, né, pessoal, saiu comendo tudo aqui, tá? Então aqui poderia repetir também que agora, mas essa é uma região que para poder entrar comprado aqui nessa região, acho que um pouquinho é uh, bem difícil. Inclusive a gente teve fake out aqui também, nesse momento, né? A gente teve um fake outzinho acontecendo aqui agora. A gente teve um, né, teoricamente fazer um pivô de alta aqui também mas teve esse fake out então para mim aqui tá botando né um pouco de, de risco nesse momento para quem quiser ficar aí em uh, long é um momento mais para buscar aqui distribuir quem fez compras mais abaixo tá eu acabei fechando minha operação lá no 55.300 desde então eu não, não entrei em outra operação ainda tá pessoal Então eu tô buscando opções melhores aqui agora né no curto prazo a dominância pessoal aconteceu exatamente a mesma coisa aqui ó, a dominância a gente teve ó a gente teve também uma divergência baixista na dominância né então a gente teve aqui ó o a dominância subindo enquanto a gente teve aqui o RSI daqui da dominância que você pode olhar também tá caindo aqui tá então isso que botando a gente teve gente essa essa divergência aqui baixista tomando forma na dominância que teve essa correção aqui também tá então você pode acompanhar também o RSI para a dominância tá funciona bem que também acompanhei bastante acompanhei bastante sobre isso até ouvi no anteontem sobre isso aqui também eu tava até comentar para vocês no grupo Telegram. Eu acabei. Uh, eu tava jantando aqui, tava olhando os gráficos lá e olhei isso aqui, mas acabei esquecendo de comentar. Então a gente vê essa, essa divergência baixista aqui na dominância. Mas pessoal, eu ficaria muito atento aqui agora com o Bitcoin, porque o Bitcoin romper na região de 65 mil dólares ali, né, o topo anterior. Você tá, quer ter mais exposto com o Bitcoin, né? Vocês viram a entrevista lá com o Dirk uh, Hart, aqui ontem na, na PrimeSBT. E pessoal. É, o cara tem experiência e também fala para vocês bastante sobre isso. É, se posicione mais com o Bitcoin, porque quando a gente romper esse topo aqui, tá? Esse topo aqui dos 60, vamos puxar aqui o gráfico diário rompendo esse topo aqui uh, né anterior região 64 mil dólares você que até mais posicionado em bitcoin quando o bitcoin rompeu a região aqui ó dos dos 20 mil dólares com essa faixa aqui de preço pessoal o bitcoin subiu muito aqui ele subiu praticamente dobrou de preço aqui ó dobrou aqui né aqui em um mês dobrou praticamente de preço né, depois aqui mais ou menos ó em, em dois meses ele ele, ele, ele né, fez quatro vezes o preço aqui pessoal né fez três vezes o preço então é, fiquem, atentos, fiquem, fiquem atentos aí, na verdade, né? porque eu ficaria mais, uh, ficaria mais uh, exposto aqui agora em Bitcoin, e Bitcoin nessa, nessa região aqui, ainda mais se a gente romper esse topo anterior. Tá bom, pessoal? Então esse é o cara que eu queria dar, que dar para vocês no vídeo de hoje. Tá Um vídeo super rápido aí, um update para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like aí, se inscreve no canal, ative todas as notificações e a gente se vê amanhã para mais um vídeo. Um abraço!